Será que todo nômade digital é minimalista? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar minha opinião sobre isso. Então, galera, hoje estou falando aqui da Argentina. Estamos no Perito Moreno, um glacial aqui mágico, que posso te falar que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É um lugar único que tem uma energia desse gelo aqui que, só para você ter uma ideia, são 254 quilômetros quadrados de gelo que é maior que Buenos Aires. Só essa geleira aqui se liga o visual, que é um passeio que você faz de barco, depois tem umas passarelas aqui lindas, mas baba nesse visual. Né? E muito maneiro que você vê, aqui nessa época do ano, a gente veio agora no início, no verão, é fevereiro, então você vê as quedas toda hora rolando. Esse pico aqui é o pico mais próximo, né? Você consegue ver bem pertinho as quedas rolando. Mas eu resolvi trazer esse assunto para já que hoje eu combino o nomadismo com o minimalismo. Todo mundo fala, pô, necessariamente um precisa do outro e tal, e não, né? Eu acho que é um movimento natural dos nômades, já que você vive viajando, você não tem residência fixa, você está sempre né, trabalhando de lugares diferentes pelo mundo, vivendo da sua mala, então é normal que você não acumule muitas coisas, mas isso não é algo impeditivo, porque os princípios do minimalismo são que você deve viver com o essencial, você deve focar apenas no necessário, você deve ter muito mais intenção, para aquilo que você deixa entrar na sua vida, seja bens materiais, seja relacionamentos. O nomadismo tem o princípio de você ter liberdade geográfica para poder trabalhar de onde você quiser, quando quiser, como quiser e naturalmente as viagens estão muito presentes, porque muitas pessoas que iniciam essa carreira ou esse estilo de vida, que eu prefiro dizer, porque não é uma carreira, né? é, um, é um estilo de vida que você escolhe ter muito mais liberdade, acaba fazendo isso pelas paixões pelas viagens, né? É algo que é muito importante, né? Muitas pessoas acabam viajando como turistas e vão sentindo aquela belinha da viagem, picando, picando, picando, até chegar tipo, uma hora que volta para o trabalho, tem aquele chefe babaca, tem aquelas condições tóxicas, né? falta de autonomia, falta de liberdade, tem que ir pro escritório naqueles horários específicos, bater ponto, né? fingir que está ali. Trabalhando só, fazendo presença, mas na verdade com a cabeça lá em outro lugar. Então, todos esses problemas que a gente vê aí, que acabam né, trazendo essa infeliz estatística de que 9 em cada 10 pessoas estão infelizes no trabalho, acaba que é muito revoltante. Então, muitas pessoas vêm falar comigo: É me ajuda a me tornar nome digital. Mas o primeiro passo não necessariamente é você se tornar nome digital. Você precisa saber qual projeto você quer para abraçar um estilo de vida com mais liberdade, com mais flexibilidade que o nomadismo te permite. Então, você tem que fazer as boas perguntas e não simplesmente desejar a parte bonita do feed do Instagram da galera aí que acaba viajando pelo mundo. Mas voltando aqui o tópico, né, sobre minimalismo. Então, o nomadismo, por te dar essa independência geográfica, você se move muito, você está o tempo todo é, explorando novos locais e, naturalmente, você para de acumular todas aquelas bujingangas, seja roupas, objetos, você é, talvez não tenha mais casa fixa, então você não pode guardar todas aquelas coisas que você estava acostumado a guardar na sua casa. Então é muito natural ter essa correlação entre nomadismo e minimalismo. Eu abracei ambos na minha vida, porque vocês têm os minimalistas radicais, que também cagam regra e falam, você precisa ter no máximo todas as peças de roupa, ou armário em pocket, ou tal regra, blá blá blá, mas isso aí eu acho tudo besteira, porque o é importante que você ter clareza dos conceitos e princípios por de trás, e a partir daí você aplicar no seu jeito, né? Que nem minha amiga, ela criou o projeto Minimalismo Brasileira, a Yves, né? Aluna lá do meu curso de reinvenção dos 30 também, e ela abrasileirou esse conceito né, pro, pro jeitinho dela. E ficou muito legal o projeto, né? Ela traz esse esse toque brasileiro pro minimalismo que me deixou ainda mais especial. Eu acho que todo mundo precisa fazer um exercício parecido com esse, porque não tem certo e errado. Tô cansado de ficar ouvindo galera cagando regra em todos os assuntos da né, nossa vida. É muita gente falando certo e errado, seja em relação ao nosso futuro, à visão de sucesso. Então, para finalizar, nômades não precisam necessariamente ser minimalistas, é um movimento natural. Mas eu acho que ambas as filosofias e estilos de vida têm a sua complementaridade e eu convido aqui, caso você ainda não conheça elas, dá uma olhada nos vídeos aqui que eu vou botar do lado, que eu falo melhor sobre o que é minimalismo, o que é nomadismo, né? eu falo também sobre os riscos do nomadismo, porque não são só flores né, nessa vida, mas com certeza isso tudo aí vai poder te dar um pouquinho de inspiração, caso você esteja questionando o modelo que você tem hoje para a sua vida, em relação à sua liberdade, em relação à forma como você vem lidando com as coisas, porque lembre-se que você precisa amar pessoas e usar as coisas, porque o oposto disso nunca funciona Então é isso, espero que tenha feito sentido pra você Essa mensagem rápida aqui desse paraíso Se curtiu, dê seu like Compartilha esse vídeo aí com uma galera Também dá uma olhada aí nos links na descrição Porque eu tenho vários formatos de transformação para te ajudar a reinventar a sua carreira Em busca de mais qualidade de vida Que é o que importa, né? A nova riqueza aí Nessa nossa sociedade Então dá uma olhada lá e vai ser um prazer poder te ajudar, beleza? Valeu!